79% dos brasileiros gostariam de instalar de energia solar com a se tivessem acesso a um financiamento competitivo. Então, essa percepção de que energia solar é cara, ela é vencida no momento que você tem uma oferta que encaixa no bolso do consumidor para o qual você está ofertando a solução. E esse é o grande segredo. O segredo é financiamento. Mais de 60% dos sistemas hoje vendidos já são totalmente financiados, ou seja, o financiamento tem um grande papel no nosso setor. Isso está avançando muito rápido, por quê? Porque os prazos estão se adequando à realidade de payback do sistema. Você vê muito, e nós temos aqui, para tem muitos financiamentos é, através do qual o consumidor consegue casar a economia dele com a conta de energia, ou seja, ele paga pelo sistema solar com a própria economia. Ele troca a conta de energia dele, que seria para sempre. ele vai pagar os financiamentos por 6 anos e daí vai ter energia praticamente gratuita. Olha que bacana!